agradecer uh, à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes esta magnífica ideia de fazerem um festival sobre literatura de viagem. Neste caso desta exposição que está dentro do âmbito da, da, da, do Festival de Atitudes, gostava de vos dizer uma coisa, que é sempre que há muitas coincidências, nós estamos no bom caminho. É mais cura. Acho que é tudo na própria